A proposta desse vídeo é discutir se Jesus era sionista e se consequentemente a sua igreja também deveria ser. E o que é sionista? O sionismo normalmente é identificado como um movimento político que pretende restaurar para os judeus o Estado de Israel. Esse que é um território que sempre foi disputado com os povos árabes. E por que foi dado esse nome? O sionismo vem do desejo dos judeus de retornar para Sião, que era o monte em que ficava a cidade de Davi e onde posteriormente foi construído o templo de Jerusalém. Foi esse movimento que criou a bandeira de Israel e é identificado como um foco de resistência contra o antissemitismo, que é o preconceito contra os semitas, e isso inclui os judeus. Esse tipo de racismo não tinha vindo dos nazistas? Não. O nacionalsocialismo, ou seja, o nazismo, só surgiu no século seguinte, quando levou cerca de 6 milhões de judeus a serem assassinados. E ele tinha sua ideologia baseada no fascismo e no racismo científico. Quando os governantes políticos e os líderes religiosos levantam a bandeira de Israel, então eles estão em defesa do sionismo? Sim, mas existe muito mais coisa envolvida nisso. Alguém pode até pensar que esses caras estão se colocando contra o nazismo, mas a gente sabe que não é bem assim. Sionistas e nazistas são até colocados como adversários, mas têm muitas características em comum. Ambos são partidários do ponto de vista étnico, competitivos diante da defesa de territórios e ultranacionalistas. É por isso que os dois lados expressam preconceitos raciais e tendem para o militarismo. Então você está querendo dizer que é como comparar dois times de futebol? Isso, existem diferenças históricas e de perfis sociais, mas a base ideológica é a mesma. Além disso, a gente também pode dizer que as torcidas de futebol são microexpressões de um ultranacionalismo. Você acha que Jesus também tinha algum traço sionista? Embora Jesus tenha sido judeu, ele não era nacionalista. Quando Pilatos interrogou Jesus se ele era o rei dos judeus, Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Com isso, Jesus deixou claro que ele não era uma liderança de resistência contra os romanos. E é por isso que não faz muito sentido dizer que Jesus se colocaria contra os muçulmanos ou qualquer outro povo estrangeiro que quisesse morar em Israel. Jesus não é partidário a nenhuma das nações, porque o reino dele não é dos judeus, nem é dos americanos e nem dos brasileiros. Quando Jesus disse que o reino dele não é desse mundo, isso significa que ele é espiritual. Mas se Deus levantou um povo que é dele, esse povo não precisa ter sua própria cultura? Existe uma cultura no reino de Deus, mas isso é diferente de uma cultura nacionalista que tem foco num lugar visível. Jesus disse que o reino de Deus não tem visível aparência, então não se pode dizer que ele está ali ou está aqui porque ele está em nós. E isso reforça que o reino de Deus é espiritual e não físico. Se Jesus não era nacionalista, então a gente pode dizer que ele era internacionalista? Não, Jesus não enviou os discípulos para todas as nações para formar uma organização internacionalista. Ele disse só para ir para todas as nações e anunciar o reino de Deus. Então você está querendo dizer que é errado que um cristão seja sionista? Depende, se você crê que existe uma Sião celestial e que nela está sua nacionalidade, então nesse sentido não está errado ser sionista. O problema é que as pessoas acabam misturando as coisas. O sionismo espiritual acaba sendo só um pretexto para se justificar o nacionalismo militarista nesse mundo. E quando é que vai chegar essa ciência celestial? Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, mas quando o evangelho do reino fosse pregado a todas as nações, então chegaria o fim. Se o dia e o fim dependem de nós, então a gente não deveria evangelizar com mais urgência? Pode ser, a gente só não pode confundir evangelismo com proselitismo. O evangelismo de Jesus era para libertar as pessoas dos sistemas e elevá-las para o reino de Deus, que está nos céus ou ainda dentro de nós. Já o proselitismo dos fariseus era o oposto. Ele tinha a intenção de levar as pessoas para dentro das sinagogas, ou seja, para o reino dos homens. Em resumo, o evangelismo de Jesus envolve uma busca espiritual, que aponta para Sião celestial, enquanto que o proselitismo dos fariseus é parecido com o sionismo nacionalista, focado nessa terra. E para você, onde tem estado seus olhos? Nos céus ou na terra? Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Para terminar, eu compartilho na descrição desse vídeo um link para uma palavra de Jesus cantada, a música Tesouros nos Céus, que está sendo lançada hoje pela banda Dispensados. Se você curtiu esse conteúdo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!